Beleza, aqui é o Henrique seja muito bem-vindo ao canal. Trabalhar em casa, ganhando. E, e aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito é, de escolha de nicho, né? E vou te dar aqui três ideias de nichos bons para você ranquear o seu vídeo. Tá bom? porém antes, é, se você ainda não é inscrito, que você possa aí se inscrever compartilhar com seus amigos, porque, afinal o conteúdo desse vídeo pode ser importante para eles também, né? e como você vai gostar desse vídeo, que você possa então dar o seu like, bom? É, e lembrando sempre que é, do curso ranqueamento de vídeos do Erivel, o do, do gato, o link está aqui ó, na descrição desse vídeo, confere lá que está bem legal, bom? bom, então é o seguinte, é, algumas, algumas pessoas têm algumas ideias sobre como eu vou escolher o nicho, vou escolher o nicho para tentar agradar todo mundo é, você não tem como agradar todo mundo tá você tem que escolher um nicho é, e a escolha do nicho ela é muito importante para o seu canal pois é, dependendo do nicho você vai ter mais visualização ou menos visualização. Vai depender muito daquilo que você vai dizer no seu vídeo. Por exemplo, esse canal é um canal de marketing digital. Então aqui eu vou falar de marketing digital. E, então este é o meu nicho. Eu tenho outros canais. Né? Eu tenho um canal de é, nicho é, de emagrecimento, nicho de saúde, né? que tem as bifurcações ali de saúde, bem-estar. Né? E tenho, é, outro, eu tenho outro canal também de crochê, é, que também falo sobre crochê, são nichos né? e é exatamente isso que eu quero falar com você. Vou te dar aqui três ideias para que você tenha melhores visualizações da minha experiência que eu tive. É, um dos grandes casos que eu tive é, dentro do meu, dos nichos que eu trabalho é o caso do emagrecimento. Tá? Mas não especificamente emagrecimento, mas você pode falar sobre é, saúde, bem-estar, é, tudo isso também faz parte do, do, do emagrecimento, pois é, é saúde, né? saúde e bem-estar. Então saúde e bem-estar é um bom nicho para você trabalhar, porém não, se, não fique apegado a emagrecimento. Certo? Você pode utilizar outras estratégias, como saúde, bem-estar. Por exemplo, você pode falar sobre, sobre saúde, sobre pressão alta, por exemplo. Você pode falar sobre diabetes. Um outro nicho interessante é o nicho de artesanato. Artesanato também é um bom nicho para você trabalhar. Tem muita procura por determinados segmentos. Por exemplo, você pode ensinar cursos de crochê. Mesmo, né? é, Existe a procura pelos pontos né, de, de, de crochê que é bastante interessante. E o terceiro ponto é exatamente sobre é, o nicho, você pode falar sobre o nicho de é, nicho adulto, por exemplo. Né? Existem muitos produtos para nicho adulto, né, que funcionam muito bem no YouTube, mas você tem que saber falar. Né? Não pode simplesmente sair falando qualquer coisa. Tem que saber, você tem que saber o produto, a descrição do produto direitinho, entendeu? Espero que você tenha te ajudado aí, você a, a ter novas ideias para colocar no seu ranqueamento de vídeos, porque afinal de contas é isso que faz o seu vídeo ranquear, conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo bom, conteúdo que ajude as pessoas. Bom, espero que você tenha gostado, é, muito obrigado pela sua audiência. Então inscreva-se, compartilhe e dê o seu like. Lembrando, curso Ranqueamento de Vídeos do Elivelt, o link está aqui na descrição. Grande abraço e até mais.